Hoje nós estamos participando do Desafio Méliuz. Méliuz, para quem não sabe, é uma empresa onde você ganha descontos e eles devolvem o seu dinheiro de volta. Então, eu vou deixar o, o link aqui embaixo, é só vocês se cadastrarem, que aí vocês comprando nos sites que são parceiros da Méliuz, vocês ganham uma parte do seu dinheiro de volta. E hoje, o desafio de hoje, a gente vai ter que fazer um presente que a gente fez Pra dar pra uma pessoa especial pra gente. O presente especial que a gente vai fazer é uma caneca de Natal. A gente vai enfeitar ela. Isso. É uma caneca super simples, de porcelana, que a gente vai colocar uns enfeitinhos nela e vai ficar linda, maravilhosa e esqueletosa e tudo de novo. É isso. Pra fazer a caneca, vocês vão precisar da caneca, é hum. óbvio. Não. <risos> Sério? Sério, vocês vão precisar da caneca de porcelana. Não pensei que não ia precisar da caneca, não. <risos> Vamos precisar né? caneca? Vai! Então tá! De uma caixa de bombom De uns enfeites de... de enfeites Vamos precisar da cola quente Um esmalte ultra brilho Se caso não, a cola quente não funcionar Aí você vai precisar do, do esmalte ultra brilho <risos> Ficou Bora, Bora lá! lá. Para tudo! Olá! Você brisa, né, Fernando? Não, você não é normal, cara. Você não é normal. Sinceridade total. Bom, gente, a gente fez três carequinha muito bonitas aqui, ó. Pra gente dar pra quem a gente gosta. E agora, para finalizar, a gente vai colocar chocolate dentro. Vocês podem colocar um ursinho... Ursinho... Ou um chocolate. Chocolate. Ó, coloca um chocolate. Ó. A gente colocou tudo, gente. Não vai comer nada. <risos> que mentira. Que mentira que eu vou comer. A gente não vai comer nenhum. A gente colocou tudo <risos> para dar. A gente está solidário hoje. Solidário. E tem coisa melhor do que dar presente pra alguém que você gosta? Tem! O quê? Ganhar um presente! <risos> Cala a boca, eu <risos> <risos> São vocês mesmos! <risos> Oi! Oi Vi, tudo bom? Ó, oh, trouxe essa caneca pra você de presente. Nossa, muito bonita mesmo. Hum, obrigada. Foi você que fez? Foi eu que fiz. Hum. De presente pra você, caneca. Muito bonita. Parabéns. Gostou? Presente. Uhum. Tá? Ô, oh, cai na caneca aí. <risos> <risos> Caiu o chocolate. O de casa. Tem alguém aí? Cuidado. Ai, mãe, vim trazer um presente pra você. Não é para você, Sofia. Ah, obrigada. Que lindo, filho. Adorei. Maravilhoso. Gostou? Amei. Obrigada. Bom, gente, esse foi o desafio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente fez três canecas para pessoas que a gente gosta. Bom, além de lembrancinhas de Natal, distribua também nesse Natal amor, paz, alegria, muito carinho, afetinho e tudo que vocês tem de bom para distribuir. O Espírito de Natal é isso, gente. Não se esqueça que o Melius e a Beleza na Web tem promoções especiais. Então acesse o site da Melius para não perder nenhuma promoção. Isso é mesmo. Isso. Não fique de fora dessa. Vamos ir, Melius! Melius! Desejamos um, um Feliz Natal, Natal para todo mundo. E um próximo ano novo. Um beijo. E, e até, até o próximo um vídeo. vídeo. Tchau.